Qual é o nome da senhora? Maria de Lourdes de Jesus Quantos anos a senhora tem, dona Maria? 75 A senhora de onde que é? Daqui de Macaé, nascida e criada aqui, desde a tempo do Manduca Filha de Macaense? Aham uhum. E como é que é ganhar uma casa? Muita luta, muita oração e a vitória é certa Tá feliz? Estou muito feliz Sonhou em algum dia ter uma casa própria? Sonhei e agora? Agora estou com a vitória nas mãos, a chave da vitória Quem me deu foi Jesus Amém E o, a senhora morava onde antes? Nova Holanda Como é que é a vida lá? ruim cheia d'água Casa enchia E aonde é eu estou também aqui no Planalto A casa chove toda Estou na benção A vitória é nossa Quantos filhos? tem Duas filhas Quantos netos? Quatorze. Quantos bisnetos? Quatro. Parabéns e felicidades. Amém.